Mano, tem tem coisa de aranha aqui, ó. Com, como essas porcarias de aranha aqui, ó. Ó, tem três aqui, tem mais aqui. Deixa eu ver. Eu precisava de teia de aranha pra fazer uma cesta. Será que é tu que cesta, cara? Ó, não, tem mais nove aqui, ó. Só você pegar e comer, cara. Pelo amor de Deus, recupera essa vida aí. Meu máximo de vida é 150, velho. Né? Não tem coisa não. Aí, já recuperou 150. Não, os cara é troll, mano. O cara quer matar o boss com 30 de vida, o outro tá com 90 de vida. Não é possível. É, no dia 30 não veio, né? Vai ser no dia 31. Não, mas pera aí, né, cara? Não, se ele vir de noite aqui, meu Deus, aí é F, né? Ele vem é de noite. Ah, não, Sério? Sério. Eu, eu, tenho, eu tenho Eu tenho uma lanterna que eu posso colocar a lanterna no chão pra gente lutar com ele. Não, é coloca a lanterna no chão. Só tem 18 gelo na geladeira. viu? Era bom encher uma geladeira. Eita, tá ele aí, ó. Aí ele vem, aí ele vem. Bora sair, bora sair, sai, sai da base, sai da base. Que é isso, que fogeira louca é essa? Skin, é, é né? Safado. É. Aí tá vindo, tá vindo. Não, esquecemos na base. Nossa, ele parece ter tá detalhe de todo lado, cara. Bicho escroto. Já vou dar a poção aqui pra mim Ele aqui, ele aqui, ele, aqui, ele aqui. Alguém tanca, pelo amor de Deus, eu mato. Ele tá igual os caras cheios de espino guns. Ai, tá me batendo! A caiu, vai morrer! Caralho, Abigail sobreviveu. God. Easy, easy. Olha lá o cara chamou o boss de lixo. Que isso, velho. Nossa, que cara tóxico com o pobre do boss! Olha o cara, mano. É esses caras aí que se arrumam pra, pra jogar Não, com é isso, nós, mano. Que, que isso. Mais, mas, pô, tinha é três, né, cara? Tinha três mais tá dano, né? Esse dog é muito God, muito God. Deixa eu dar um saco aqui, ó. E olá, é bora bem. dançar com o cara aí, até. A live acabou. Eu vou finalizar aqui também. E... Valeu, falou, cara. Até a próxima. Valeu, Gus. Valeu, Lipe. Um beijo, Agora vamos ver qual é o dia que o Márcio vai jogar DST, tá? O maluco é imprevisível. Vai jogar daqui duas semanas. Joga amanhã, pô. Não sei.